Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo de react, aproveitando a nossa quarentena God's Eu espero que você esteja gostando, eu tô curtindo muito fazer esse tipo de conteúdo. Eu tô curtindo muito fazer esse tipo de conteúdo, eu espero que você também esteja curtindo assisti-los, beleza? Lembrando que é, essa série vai durar enquanto a quarentena durar, então vamos lá, depois eu quero criar uma nova série de reacts aí. Também peço logo no começo desse vídeo que você se inscreva, comenta aí. Algum tipo de conteúdo que você quer que eu faça nesse canal. É, manda para dois amigos seus aí pra gente poder estar tá crescendo cada vez mais. Que tá acontecendo muito rápido e eu agradeço de verdade a quem tá ajudando, beleza? Então, manos, vamos lá. Hoje o vídeo é o seguinte. Tem um maluco que chama Next 9XT, é, é tá ligado? 9XT eu acho que é assim que se pronuncia, eu ainda não conheço. Não vi nenhum vídeo desse cara ainda. Foi um amigo meu que me mandou. E falou que ele é um ex-player de Rainbow Six Siege. E agora ele tá jogando COD Warzone. E diz que ele é um dos melhores players. Ele criou um highlight, a gente vai assistir junto e ver se esse cara joga muito mesmo. Beleza? Então vamos lá, manos. Vamos partir aqui pra nossa arinha aqui do Reacts. Colocar o nosso fonezinho. E assistir o nosso videozinho. Vamos ver. E partiu. Como assim, eu não sabia que tinha um cara lá dentro, Pode velho? aqui na frente. Peguei, peguei. Tem outro do lado aqui, ó. Peguei Nossa, também. Nossa, ele... É, é só a bazucona? Peguei também. Nossa, não, não é possível. Que peguei isso, também. velho? Oh my God, montagem insane. 4 kills in less than 50 seconds. Caraca, o maluco é brabo. Olha lá. Tem inimigo, hein? Inimigo avistado no Zé. mapa. Da cara Ah, velho, o que foi isso? Olha lá, é ó. Repara é o em cima do crédito, ó. É o Quando cabezinho. o cara usa os mapas, aparece aquela luzinha, tá ligado? É um reflexo muito puto esse maluco tem. O que, que é isso, velho? Derrubou Tirou colete Toda vez que aparecer a luzinha azul, ele tira colete, colete do que? cara Nossa, Nossa senhora Nice -se, moleque Nice moleque. <risos> moleque Nossa, Tony Boy Nossa, velho Mais um, Tony Boy ah, mano, olha isso, velho Jogou demais, mano Esse maluco é o Technosh, velho do COD Ó, ele abandonou o piloto Não, não, não, tem um piloto Não, ele abandonou o piloto Pra matar o cara, ele tá solo Ele tá solo Nossa O que foi isso? Morri, Menz. Morri também, velho. Tá miado, tá miado, Como Eu ele vê isso? Mim é mim muito, mim muito mim rápido, mim velho. Nossa, acertei. Nossa. Acertou. Achei 50, alemão. Tem cá Nossa. Tá colocando Você as placas de defesa. Vou te dar outra. Ai! Nossa! Meu God do céu. Lembrando que quando o cara cai é porque tem mais player junto, tá ligado? E ele tá solo. Ele tá solo. Que isso? Solo versus squad. São três players, mano. uma padrinho. Ele já perdeu o colete dele. Matou os três. Que isso, padrinho? Matou os três. Relaxa, aqui é o rei do atropelamento. Vai, dá bala nele, dá bala nele. Relaxa que eu finalizo. Não, Ai, vem, caraca. Tem mais três aqui, aqui, o Nossa! <risos> tipo, que, um. é que carrinho? Véio, três, cara, eu tô falando, eu sou o cara mais carregado desse jogo, Paulo, só tem noção. Tudo, tudo dá certo pra mim. E ele vai acertar o cara, Poxa, vai vendo. aqui, velho. É... Tá hum, pegou. Pegou. E se ele cuspiu até o catarro do peito? Não, Caraca, cara mano. Peraí, peraí, peraí, o tem aqui, guys. Neles? Não. <risos> tomei também, da louca. <risos> Ai, tá difícil pra nós, né? Maluco, mano? não vi não, ele, não. velho. Acho que agora dá pra eu voltar o Wavy. Peraí, peraí, deixa eu escutar, velho, pelo amor de Deus. Mano, não bom, Caraca, velho. Teve uma zona pesada. Derrubou dois. Olha o terceiro player ali, ó. Explodiu. Ai. Mano, o cara tá aqui. Ele vai pegar o cara levantando. Sabia, velho. Porra, mano. Não dá dessa, velho. Caraca, mano do céu. Esse maluco joga muito, velho Muito O Fabiano que me mandou aqui pra mim assistir Esse vídeo dele, essa compilação que ele fez o cara joga demais, mano Demais Bom, mano, se você conhece ele ou não Link na descrição, então é isso aí Tamo junto aí É o Nine, Nine XT Valeu, mano, muito obrigado Jogou demais, velho Se você viu esse vídeo, você jogou muito, irmão também, né, velho? Não é pra tanto pro player aí, o cara é especial, ele tem, ele tem o seu lá, o seu dom a mais do que as pessoas comuns, tá ligado? Pessoas comuns que eu digo é um reflexo daquele. Tamo junto, família aí, beleza? Manda pra dois amiguinhos aí assistir o canal, vamos bater aí 3k, vamos, bora? Tamo junto? Valeu, mans, é nóis, tchau, tchau. Tô, lindo. Tô lindo.